Olá, everybody. Eu sou o professor Thiago Pelin e estou aqui para falar sobre o projeto English Conversation Club. Como vocês podem ver, o inglês é um elemento essencial desse nosso projeto de extensão, que tem como objetivo criar espaços, momentos em que as pessoas possam praticar a língua inglesa de uma forma descontraída, sem ter aquele peso de uma avaliação, de uma prova oral e etc. É, para esse projeto de extensão, nós vamos precisar de dois bolsistas que vão é, trabalhar 10 horas semanais e vão receber uma bolsa no valor de R$ 200,00 por mês. Esses bolsistas vão ficar responsáveis por organizar esses encontros é, de, do clube de conversação. São encontros que ocorrerão mensalmente, nós vamos é, selecionar os temas, um tema para cada encontro, e vamos programar esses encontros com algumas atividades que vão ser disparadoras para a interação dos participantes do, dos encontros do clube de conversação. Então, é, algumas atividades como quizzes, jogos de pergunta e resposta, alguma música, o trecho de algum um vídeo, tudo isso vai nos ajudar a incentivar a interação durante os clubes de conversação. Então, os bolsistas serão responsáveis pela preparação desses encontros seleção de materiais, criação de slides e etc. Também serão responsáveis por conduzir as atividades durante os encontros do clube de conversação, formando os grupos, fazendo as perguntas, realizando quizzes e etc. Além disso, os bolsistas também serão responsáveis por criar material de divulgação, ajudar na divulgação dos encontros, tanto no campus como nas redes sociais. Tudo isso, é claro, com a minha orientação, a minha ajuda, e também a ajuda da professora Sabrina, que é a outra professora de inglês do IFSP Capivari. São requisitos para quem se interessar, primeiramente, é, ter um nível, pelo menos intermediário, de língua inglesa, então é importante que você consiga se comunicar sem dificuldades em inglês, ou seja, ouvir e falar. Também é importante que você seja uma pessoa comunicativa, e vai ajudar bastante se você for uma pessoa que consegue... É, criar ah, arquivos na internet, se você consegue criar materiais de divulgação, como cartazes, materiais para as redes sociais e etc. Se você se interessou, faça sua inscrição pelo site do IFSP Capivari entre os dias 6 e 16 de fevereiro. Contamos com você. Até mais!